Olá, tudo bem? Eu sou Josiane Amorim, sou assistente virtual e eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho do meu trabalho para que você que tá aí do outro lado possa conhecer. Eu trabalho com gestão de Instagram, filtros pra Instagram, edição de vídeos, auxilio infoprodutores em toda a parte de marketing para lançamento dos seus produtos, faço postagens nas redes sociais pra você, crio tanto a postagem quanto a legenda. Você precisa planejar o que você vai fazer Você precisa de um roteiro de tudo que você vai desenvolver E essa parte nós fazemos Se você precisa estabelecer a sua marca no mercado Eu faço todo esse planejamento para você Se você quer elevar o nível do seu posicionamento no mercado digital Você pode me procurar Arroba Efeito Marketing Digital E arroba Josiane Amorim Oficial Tá bom?